E aí pessoal, beleza? Sulogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Ei, demais em três, dois, um, vou ei, ei, te provando como que ser é menino. Por isso agora falei de você fazer um filho. Aqui o que você ganhou fazendo o seu improviso, mas eu sou que o lutador aqui nem filme do Tarantino. Oh! pirica na garganta oh! você não ta tá adiantando quase comi cabelo ele tá atrapalhando a diferença agora vou ta tá te explicando daqui a pouco é seu corpo carlini ta tá mastigando oh! <risos> Rimas em 3, 2, 1 rimas que é pesada leve igual uma pluma sinceramente rima que você não pluma, perdi pro rei da norte então assuma, ele é o rei da norte e é rainha de porra nenhuma! Ah, Só, Só ganhou do cante, ah, Dizendo o nome dos outros! Sinceramente pereceu! Cita o nome dos outros, já que não vale de nada o seu! Aí, se diz que não sei quem! Sinceramente, você acha que manda bem? Sinceramente, você é um moleque! Claro que eu faço filho, mas ultrassom eu deixo pra minhas treques! Aprende que você é inteligência!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 Ei, ei, ei, pegou na treca, cê tá ligado. Agora não sei se você percebeu. Obrigada pelo tempo, mas não sigo dos outros, prefiro o meu. Essa oh, oh. questão aqui cê tá ligado, por isso agora te explico no fim Você cita outros uh, MC não vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais, esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira, que não ia ganhar de mim. Oh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 É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu espanquei a Lili! Galera, mas isso é mentira! Até porque se você espancasse e não era filho, você teria uma filha! Pra te mostrar como é poderoso, minhas palavras por desmerecer uma mulher, você tem outro e depois você paga com karma! Mas eu tenho um filho e uma filha! Fica te perdoa!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 Sabe que agora, nesse assunto da batalha, eu boto filha. Você falou que ela era foda, adivinha? Ela é minha filha. Não, não. É, ra, tipo uma bala de AK. Mas você pode ter certeza que se tu tiver na mira, eu vou decapitar. E o Vi, hoje você vai perder. Porque eu vou arrancar sua cabeça e vai sair dentro da bolsa da LV. Hey. Oh. Porque eu sou um crocodilo. Já você tá cantando, tá cantarolando, tá parecendo Lilo Lilo. Hey. Yeah, na verdade, mano, eu já te mato Cê devia ser o Sturte Voa no avião e atitude é de rato uh! 30 segundos É isso que eu preciso Por isso que eu sou bem conciso E eu me aprofundo yeah, Flow de outro mundo Mas, meu mano, eu sou extraterrestre Na verdade, eu sou o primeiro homem da terra Eu tô fazendo arte rupestre uh! A aparência cê parece um ET É Eu sou preciso igual o Sniper, Mas a bateria não precisa dozer Ele falou que eu sou tipo LV Pode ir para Porque eu sou mal, eu sou do pior lado E sempre vou voar na sua jugular é, é tipo marca Mas essa aqui é a calma A marca é LV Quando eu rimo eu marco a alma Foi foda Por isso é o momento a um é você Que se acha bom mas vem a certo tempo Eu não Eu venho pra ganhar E você pra perder Pra ficar Pra correr ou pra matar Entendeu ou não? Então aprenda que eu sou igual Bar de Munique eu jogo para triplicar renda. Ah, é isso mesmo. Enquanto a plateia grita, você tá igual uma paquita, você não rima, você agita. Ah, acabou ou não? Ah.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 para mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu parceiro? Que você fica nas coxas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch e faz assim, mas contra mim te falta força. Tem que bater. Com certeza eu tô sabendo, você não faz RAP. E o pé do vem da norte e é pronto pra te bater. Zona norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Eu forte, Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vim rimar comigo e você vim que eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino do monstro da zona norte Calma, calma, calma, calma, ei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 Entendeu trutão? Que eu faço tudo de improvisação Só que acho que só punch se comprometeu Cê tá ligado que eu vou te bater? Você se dói porque não faz o free Cê gira no chão e eu giro São Paulo Um ótimo b-boy e um péssimo MC É isso que você segue. é por isso que hoje o rei do Detroit já apanhou pro moleque da plebe 3, 2, 1 rima, mas eu já tava à frente do tempo